Eu e o Professor trabalhamos sem parar para controlar nossos poderes. Mas Stein descobriu que a única forma de derrotar Brainiac era perder o controle. Meus cálculos estavam corretos. O superaquecimento dos motores enfraqueceu Brainiac. Mas a instabilidade quântica havia causado uma... perigosa reação em cadeia. A nave caveira explodiu. E todas as cidades que Brainiac roubara da Terra foram desintegradas. Metrópolis, Coast City, todas elas. Eu achei que finalmente seríamos os grandes heróis, aqueles que todos admiram. Nossa arrogância nos fez esquecer do maior dever de um herói, proteger aos outros acima de tudo. E não podemos cometer o mesmo tipo de erro de novo. Mas se você ainda precisar de nós, Batman, nós estaremos aqui.